Eu sou a Carolina Pinho, ou se preferir Carolina Moutinho do Kit Pinho, como preferirem. Sou formada na graduação em Geografia, com mestrado e doutorado em ensinamento Remoto. E minha história de carreira, né? É, eu resolvi é, fazer geografia porque gostaria de trabalhar já na, na época da geografia com planejamento territorial. Eu nunca pensei em ser docente de geografia na época, né? Escolhi essa profissão já pensando em ter um caráter prático, em trabalhar em consultoria de planejamento, na época, interessada muito em, em trabalhar em pesquisa de campo. Né? Após a graduação, é, fui trabalhar com pesquisa na área de censuramento remoto, pensando em fazer pesquisa na área de geotecnologias, porque eu já atuava profissionalmente em empresas de serviços de computação gráfica que estavam migrando para a área de geotecnologias. Então, fui estudar no INPE, que era referência na área de geotecnologias e aí juntei as duas, os dois assuntos, né? o interesse em trabalhar com planejamento e com geotecnologias. Atualmente, é, estou com dois projetos é, em andamento. Um que se chama MAPA, que está trabalhando com mapeamento de assentamentos é, precários na Baixada Santista, utilizando dados secundários. A contribuição é, nesse trabalho é tanto na seleção de dados quanto na avaliação desses modelos que vão é, identificar os assentamentos precários. Né? E o outro projeto que eu estou finalizando agora é o projeto Erasmus Care, que é um projeto internacional que trabalha tanto com instituições latino-americanas quanto europeias que tem como foco a introdução de temas de mudanças climáticas e resiliência dentro de instituições de ensino tanto em curso de graduação, quanto de pós-graduação, né? inseria sistemas nos cursos. Né? Se os alunos quiserem trabalhar comigo nesses projetos, entrar em contato, né? e esses dois assuntos, eles se inserem no planejamento, tanto na temática habitacional, quanto discutir como as mudanças climáticas e liência podem ser encaradas na realização de tanto de projetos quanto de planos. Além desses de dois projetos de pesquisa, tem interesse hoje é, em temáticas também de pesquisa, né, que utilizem diretamente dados de censuramento remoto na pesquisa, em duas perspectivas. Né? Tanto em dados de alta resolução para identificação de tecidos urbanos, em geral, utilizando técnicas automáticas, e também na relação de urbano e rural com esses dados. Nós temos grandes bases de dados globais que estão mapeando assentamentos no mundo inteiro, dados prontos, e eu queria avaliar é uma agenda nova de pesquisa, né? Avaliar como é que esses dados estão identificando o nosso urbano e rural no Brasil, que leitura eles fazem no nosso espaço, né? Avaliar a qualidade e qual conceito deles, né? Isso é um tema muito relevante para o nosso planejamento, que a gente sempre tá a gente está sempre discutindo o que é urbano e o que é rural, e como esses espaços estão articulados em nossos planos e projetos aqui. Né? Eu sempre recebo muitos e-mails e mensagens de alunos que estão interessados no nosso curso, porque eu sou coordenadora do curso, né, do planejamento Territorial, e a mensagem, assim, sempre e-mails preocupados na área de atuação, né, como eu posso atuar. E eu gostaria de deixar a mensagem para os nossos alunos, dizendo que a gente tem uma proposta inovadora de uma formação interdisciplinar, né? Não ficar preocupado em substituir um arquiteto, em substituir um geógrafo, em substituir um economista. A nossa formação não está aqui para substituir e nem competir com nenhum desses colegas. Entender que a formação do planejador territorial é uma formação interdisciplinar e que a hora que a gente está atuando como planejador, toda a tarefa da construção, do plano, avaliação, elaboração de diretrizes, é uma tarefa que necessita de diferentes profissionais com diferentes formações. Então, é uma tarefa em conjunto, né? que a gente vai partilhar formações diferentes. E o que a gente tem de formação aqui, a gente tem um pouco de cada uma dessas disciplinas aqui, e o que a gente tem de diferente aqui, que é único do nosso curso, é que a gente aprende ferramentas de intervenção, coisa que esses cursos, por exemplo, a arquitetura aprende ferramentas de intervenção, mas pensando numa escala de projeto. A gente aprende diferentes ferramentas de intervenção e proposição, né? Então, a minha mensagem que eu dou para os alunos é que a gente tem é, grande possibilidade de atuação profissional, para não ficarem tímidos, porque é uma profissão nova em nível de graduação, nível de pós-graduação é, é bem estabelecida. Então, não fiquem com medo de, de é, falta de mercado, porque o mercado está aí e todos os alunos que estão indo para estágio e emprego estão sendo muito bem avaliados, então venham sem medo porque é uma profissão com muito espaço.